Eu, na minha ignorância, quando eu tinha cinco anos, eu morava no interior, minha família era muito religiosa, eu dizia para minha mãe, mãe, existe o um atleta de Cristo, né? que na época os, os jogadores de falavam, ah, Ah, eu sou ator, sou jogador de Cristo, eu, dizia, eu, eu quero ser artista de Cristo, que eu achava que era isso para fazer o bem, né? E aí eu fui fazer teatro, viajei o Brasil todo, ganhei prêmios, muito rápido eu consegui mudar a minha vida através do teatro, e eu entrei em depressão e fui parar numa clínica psia, psiquiátrica, porque eu não queria mais viver porque eu vi que aquele mundo era vazio. que ali as pessoas estavam só querendo alimentar o seu ego. Aí eu fui para o circo e descobri o palhaço. Aí eu disse, é aqui. Porque o palhaço ele não tem nome, não tem rosto. Então não era o Rafael, era o palhaço pinguinho. Quando eu tiro o nariz, quando eu tiro a maquiagem, ninguém me reconhece. Eu Quando eu saio do hospital, eu passo pelos pacientes, eles nem me reconhecem. Né? Depois de algum tempo, eles começam a me reconhecer. Mas não é o Rafael que as pessoas querem. E isso é uma forma de enganar o meu ego, porque o poder é algo que corrompe o ser humano. né? Então, qual é o meu desejo com a escola? O meu desejo é dar uma formação real para as pessoas, porque as pessoas não sabem que o palhaço existe desde a pré-história. Que a primeira figura que tentou explicar a humanidade foi o palhaço através dos xamãs, dos curandeiros, que começaram a usar cabeças de animais para explicar a lua, o sol, que os palhaços foram muito importantes na Idade Média, na época da Inquisição. Através dos bufões, questionando. né? E o palhaço tem uma capacidade social muito importante. Quando eu vou me apresentar na rua, né? acontece um fenômeno maravilhoso. Em alguns minutos eu aglomero pessoas e eu vejo um mendigo do lado de uma madame. E naquele instante, quando eu faço uma piada, os dois se olham e dão risada juntos. Eles até se cotovelam.